Meu maior diferencial, gata, é que eu beijo bem. Oh! Aham. Uhum. Ele me traiu. Mas eu bati nele, tá tudo certo. <risos> e a dinâmica vai ser assim. seguinte. você <risos> ficou meio esbongalhada. <risos> Mas eu gostei. <risos> Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Love Drama. Aqui acontece tudo que rola na vida real. Pegação, um beijo na boca, o primeiro programa de conquista do YouTube BR aqui no canal. Você não vai perder, né? Já mandou nude. Ai, quem <risos>